Eu sou. Smoke. O que é isso? Ah, isso? O o do policial, corre. O que ah, Corre do principal, vem cá. Ô, oh, alguém pediu me, me soltar aqui, hein? Emisso, é, calma meu amor. Calma, calma Emissu! Emisso. Tô chegando, tô chegando, relaxa. Ah, Oi, não, não, então. Che <risos> cheguei, Emisso. <risos> e aí, beleza? Oi, então, então. Né, então. Né, então. <risos> é, pessoal. Opa! Vambora. Me salva aqui. É oh, só bate, bate, bate, bate, bate. Bate em mim. Isso, porra, bora. NÃO! <risos> cuidado! <risos> meu Deus, que que aqui é aquilo? Gente, gente, aqui, ó, aqui, ó. Meu Deus, peraí, peraí. peraí. Ele, ele nunca vai, vai me achar. Não, entrega, entrega. Calma, do seu fio, Calma, que que Para com Calma, ele ouve. É o... Ele vai ouvir a é é gente. Com para com isso. Para com isso, para, para. Eu tô no espaço dele. Calma, Emerson, Emerson, calma. Calma, negociação, negociação. Ó, aí ó. Eita, calma, nossa, o <risos> oh, caraca, <risos> peraí, nossa, sério, dá uns um passos pra trás aí, olha que bugado, deixa eu ver Olha aquela janela lá em cima, aquela ali que tem uma mulher, olha lá É, caiu no caiu no <risos> carro, ah, é perdeu onde a gente tava, ele é muito rápido, ele é muito rápido, eu aqui, não tenho aqui, como aqui, escapar aqui. Ah, ah então, então, gente, cadê você, vamos ficar, tu... aqui, aqui ó, entra na minha casa, entra na não, minha pera, pera. primeiro vê a minha velocidade, mexe com minha a minha estrutura, vai, vai nossa, é a sala da magia, gente! Ai, Meu Deus, gente. a cara do céu, Ai, ai! Que que houve? Calma, gente! Não quebra! Faz você deu. vai entregar uma nossa posição, para! Ah, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Calma, corre, corre, corre! Só Sobe, só biscado! Corre, não. corre, ele tá indo atrás de você, corre! Ah. Calma, Felps! pode ficar tranquilo, pode, pode ficar tranquilo, Phelps. Ai, ai! Pegou. Vai, seja livre, seja livre! Não, maldito cabeçudo! Caraca, porra, Phelps! Corre, corre! Ai! Eu beijei o Não, aí. eu faleci! Faleceu. <risos> <pare de> nada, <risos> <mano>. <risos> Não. Ah, Eita, nós! Meu Deus! O <risos> que, que aconteceu? <risos> é Oi, tudo bem? O que, que aconteceu? Pera aí, fazer de novo. Pera aí, vai. Vai, vai, vai! Vai! livre! Uou! Que desviada ninja, mano! Nossa, oh. a minha vida passou por um triste nos meus olhos, eu morri, mas voltei Ai, ai meu Deus, não, Deus. Eu, não, eu, não corre, eu não consigo Corre, Phelps, corre, ai, Phelps, ai, não, Phelps, corre, Phelps, não, Phelps. não, por aí, não, ele tem assim essa morte, cuidado Ah, Acabou. ganhamos Isso, viadão, opa, caralho, caiu no conto Puta vida meu Socorro, socorro amigos Amigos, amigos, o gente sai gol, meu Deus! Que isso? Como é que eu saio? não sei! Que isso, Porra, que isso? Tem que quem tem metralhadora? Quem tem metralhadora, né, velho? Eu tô olhando aqui com você e realmente não tô achando, né, mano? Muito estranho, muito estranho. Ai, hum. é, não, não! <risos> eu te desafio. Eu, eu, eu, fui, eu fui, eu perdi.